Se você, você fecha a porta toda, você vai. A força do hábito. A força do hábito. É, são os hábitos da vida. Vamos lá. Olá, olá, olá, ouvinte, amigo da Rádio Vibe Mundial. Eu armei aqui para conversar com vocês. Esperando você pelo Instagram. Esperando pela. É, é, pelo, pelo Face, né? pelo Face, tanto da Armin, arroba, quer dizer, Armin de como da Rádio Vibe Mundial, né? Nos dois, no site também, estamos aqui ao vivo, já entrou a Linodota, Lino Dota, Lin, Lina Dota, Lina, às vezes a gente confunde um pouquinho na hora de ler, né? O Arthur Equisian e eu, eu, Su, Suzian. Eu eu Suzian também entrou. Patrício, né? É um então, Patrício, a Eliane Speer, Sperling também está assistindo. Ó, fiquem aí que hoje o programa vai ser jóia. É isso aí. vamos mandando coraçãozinho que eu amo. Adoro receber coração. Tá aqui a, a, Acme, a Acme Fuji Fujita. A Luzia Faraco no Instagram. E vamos dar início ao nosso programa, né, Jean? É. Jean, é, eu, eu quero falar um pouquinho do, do Procães, da, da Rádio Rádio Mundial, mas como é que é mesmo? WWW. Então eles estão ouvindo aqui? Acho que não. Então vem mais pra cá, né? Como é que vai ouvir se você não falar? Vê aqui, Jean? www.procães.com.br é isso aí, www.procães.com.br. Vão lá, gente, colaborem. Uh, vocês vejam bem, são muitos cães, eles estão precisando. E a rádio dá conta até um certo ponto, nós também precisamos colaborar, né? Então, vamos todos juntos fazer essa auxiliar, né? Pra, por causa, é muita despesa, né, Jean? Muita despesa. nossa. E tem muitos cães, é veterinário, é ração, é banho, é tos, é tudo. É uma série de coisas, não pode largar, né? Quem pega para cuidar, vai cuidar mesmo, então tá é melhor nem pegar. E a Rádio Vibe Mundial pega com coração, que já vem desde a época do, do Gasparetto, né? Bom, agora nós vamos aqui conversar um pouquinho... Guimarães também tá aí, uh, né? Vamos vamos bater um papo tanto pelo Instagram como pela pelo Face e assim como pelo também uh, pela vibe mundial pelo Face da vibe mundial. Pessoal, uh, eu vou pedir para vocês compartilharem o vídeo vocês compartilharem o programa compartilhem com o amigo de vocês aproveitem vão lá no meu no meu YouTube né e, e, e, e se inscrevam sabem junto vamos vir junto sempre para ajudar muitas pessoas e hoje eu quero falar um pouquinho atender também a, a, por, né? aqui por telefone pode ligar quem quiser receber um auxílio perguntar alguma coisa. a ah, sua vida está emperrada? Você não está você não saindo? Parece que você está andando na esteira? As coisas não estão acontecendo? Está tudo muito difícil? Está tudo né? complicado? Você ganha daqui? E mal você ganha, você fala, bom agora eu vou realizar alguma coisa. Você perde de lá. E principalmente esse período, né? as pessoas estão tendo um excesso de depressão. Depressão, primeiro, eu tava comentando aqui com o Jean, né Jean, ah, o bicho tá pegando, tá, e tá pegando pesado, tá pegando muito pesado, não está brincadeira, a coisa tá seríssima, e não é o lockdown, não é, não é isso gente, sabe o que que é? É não chegar nos lugares que precisa chegar. Como é o nome dessas festas aí, Jean? Rave. Rave fã. Pancadão. Pancadão. É, lá em Santana, na, na Rua Doutor César, a Carol Blog também tá aí, a Adriana também. Ali tem uns barzinhos de esquina, né? Ontem eu saí tarde, saí de lá, era quase oito horas da noite, sete e meia, e eu tô agora vindo a pé, falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar um táxi lá na doutor César, porque de lá ele já vai direto para casa, né? Eu não tava a fingir a pé, porque já era um pouquinho tarde. Gente, vocês não acreditam. Não, falar que estavam grudados é pouco. Sabe na época que ficavam os barzinhos na calçada? Assim. Eu, se eu tivesse a pé, atravessaria a rua, mas não passaria por lá. Porque até quem passa por lá, raspando, pode pegar alguma coisa. Os caras estão sem máscara, o pessoal está sem máscara. E o que, que isso significa? Significa coronavírus a todo vapor, não está concentrado, está espalhando, espalhando. Essas pessoas não estão acreditando. Agora, essas pessoas que estavam lá trabalham, não trabalham, convivem com família, não convivem? Estão andando de ônibus, os que andam de ônibus, e trem, de metrô e não sei o que, estão frequentando farmácias, outros lugares, e aí? Não é o comércio, não são os shoppings, porque quem vai normalmente dá com bastante cuidado. É quem está nesses lugares que frequentam outros e convivem e tem contato com outros que estão passando. Para isso não tem problema, não tem multa, não tem nada, né? Não tem? Tá bom. Então, para vocês, meus amigos, eu digo assim, não precisa ficar trancado em casa, mas siga os protocolos. Onde vocês virem que tem um aglomerado de pessoas, cai fora! Fica a quilômetros de distância, é melhor voltar do que passar por lá. Não passem! Aonde tiver, não tiver ventilação, aonde não tiver um arzinho bom, cai fora, não fica! Sabe, toma vitamina C, toma algumas vitaminas que são boas, agora tem a vacina, vão lá, né, à medida que for vindo a época, se vacinem bonitinho, se cuidem, porque é melhor uma vacina duvidosa do que a doença chegar, né? Não, não vamos mais, não vamos duvidar tanto assim dessas vacinas, vamos, vamos acreditar que ela realmente vai, pelo menos, nos dar uma certa imunidade. Porque tem muita, muita gente, se, se essas pessoas não fossem próximas, que estão pegando a doença e morrendo, realmente morrendo, desencarnando, e pior é que desencarna de uma forma, sabe? É aquilo, tão isolado quanto estão querendo fazer isolamento. Como indígenas, como pessoas que não têm ninguém. Sabe, você morre numa coisa fria, numa coisa mais fria que a morte. E olha a cabeça, confiar no cientista, sim, Luzia. Ah, como se fosse, assim, nada, viver todos esses anos e, de repente, e olha, as pessoas que eu, que eu, eu participei, que, que morreram, não morreram porque são idosos, porque é, não tem uma certa idade, mas quem levou para eles foi o um jovem, que, no que estava no pancadão, que sei lá onde estava, né? devia estar em algum lugar, lógico que não vai contar, foi a mãe, foi a tia. E o que que acontece? A pessoa tá aí. E com mão danificada das duas irmãs, das duas pessoas. E, e, e fora essas, gente, é, é, tá demais. Eu tenho atendido presencial, tô atendendo. E não quero parar de atender presencial, mas tô atendendo também muito mais online. E as pessoas que estão vindo no presencial vem totalmente com todos os cuidados, entram lá. Na hora que entra, já tem o álcool, o álcool borrifado que eu faço com ervas, que é uma delícia. A poltrona, existe distanciamento. A partir do distanciamento, nós começamos a conversar. Se tiver uma pessoa na sala, eu não deixo a outra ficar. Fica uma só, janelas todas abertas, ventilação. Precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. E todo cuidado tomado é pouco, tá? Roseli também está aí. Bom, agora, o que, que a Armin faz? A Armin trabalha, né? Eu sou a Armin, muito prazer para quem não me conhece, com a medicina energética do terceiro milênio, que é o registro da memória celular. É bárbaro, eu, à medida que eu converso com a pessoa, eu canalizo o subconsciente dela. Ah, meu, o que é canalizar o subconsciente? É, vocês vejam bem, eu vou explicar uma coisa para vocês que eu acho super interessante. Eu fico questionando muito o destino, né? O que é o destino? Como que o destino funciona? Não sei o que, não sei o que. Aí... No dia desses, eu lá na cozinha me preparando, preparando lá as coisas para depois ir atender lá no consultório, eu estou em Santana, na Rua Voluntários da Pátria, a menos que 60 metros do metrô Santana, o meu consultório, né? eu estava lá pensando na cozinha, de repente veio assim, na cabeça, um estalo, o destino de espírito não, não existe, existe uma escolha, um propósito de você ter vindo. E nós não viemos por nada. Mas isso não quer dizer que nós temos um destino traçado pelo Espírito. Nós temos uma escolha feita por nós e toda escolha é evolutiva. É evolutiva. E, e quando você força alguma situação, a evolução passa e você não, não sem você não tem mais contato com o seu espírito e ele vai atrofiando e ficando, sabe, contraído uh, daquelas contrações dentro de você, que é onde começam a vir as doenças. Então, Armin, o que, que é o destino? É a informação do DNA. É. Gente, para para pensar. Ó, tô falando isso, que dia é hoje? Hoje é dia, é dia 14. Dia 14 do 3 de 2021. Ó, tô falando pra vocês, porque eu ainda não ouvi ninguém falando isso, que isso veio na minha cabeça, tá? Então, é assim, o DNA é o nosso corpo, são as nossas células que vão fazer parte da, da, das moléculas, dos átomos que nos formam, que que fazem que são o nosso espírito, tá? Tá bom. Até mais do que isso, mas vamos colocar dessa forma mais, né? Mais precisa. O espírito, ele vem livre, mas ele vem com uma proposta evolutiva, porque ele não quer mais a terceira dimensão. Ele quer a quarta, quinta, sexta, sétima dimensão, que é de consciência. Aí nós vamos reencarnar, vamos adquirir, no momento da concepção, as informações do DNA. E o DNA está na terceira dimensão, que são os nossos pais. Pelo menos estavam, alguns já evoluíram um pouco mais. Antônia Cassarian também está aí assistindo, né? Uh, também é armênio. Então, gente... Essas informações que vieram dos nossos pais, na maioria das vezes, estão na terceira dimensão. Né? A terceira dimensão é formada pelo quê? Lá para baixo, lá no, no fundinho, né? Que a gente fala que é quando a Kundalini desce. O fundinho, viu, Jean? Trevas, sabia? É do anjo caído. É. Aí chegar no meio. É aquele negócio que está acontecendo agora, sem noção. Sodoma e Gomorra, solta. Tudo pode, tudo pode, pode. Gente, as pessoas estão se atracando, se fazendo, eu não sei mais nem o que dizer, tá? Mas vocês já sabem que é a do meio, já está mais para lá do que para cá. A terceira dimensão, umbral, nós estamos vivendo o que aqui? Para para pensar se isso não é umbral. Né? Umbral. É uma mistura, uma, um, uma, uma mente coletiva totalmente distorcida, um querendo matar o outro, o outro largado, o outro, outro gigantesco morando num palácio, o palácio que desmorona, o outro morando na... na nós temos de tudo, tudo. Aqui é umbral. Quarta dimensão. Um pouco mais de consciência, saber que existe. A Luciene também está aí, Cantelli. Saber que existe alguma coisa mais atrativa, que vai atraindo, vai mudando a consciência, uma abertura, né? Não ficar tão quadrado naquele mundo. Quinta dimensão. A Jana é que eu quero falar, mas eu já estou nessa quinta para sexta, sabe? Então. Esse é o propósito do nosso espírito, que já é uma dimensão de consciência que nós plasmamos como queremos, de acordo com a, a, o, o nosso espírito, de acordo com os nossos princípios. Ah, é, me vira todo mundo anjo. Não, gente, não é assim, é o um mundo. O pessoal pensa que é tudo voando, entendeu? Mas é só aqui no Brasil. É só aqui no Brasil, não, no Brasil não, do planeta Terra que tem isso. Vocês não têm ideia do que são esses mundos maravilhosos. Ali existe a permissão de uma consciência coletiva. Sabe por quê? Porque é a consciência do amor, é a consciência do bem, é a consciência da construção. Ah, eles não erram, erro, Por isso também está tudo... É, é, é, não, não, sabe? Isso não tem um começo, não tem um fim. É, simplesmente é. Mas eu não vou agora ficar explicando isso. Então... Veio assim na minha cabeça, que o destino é a programação que nós temos no DNA dos nossos pais. Por exemplo, a mãe, ela está lá, né? Ela está, uh, está, está como é, gerando aquele embrião. E ela está assim, ai... Eu vou querer, se for menino, eu vou querer que seja médico, quero que seja rico, eu quero que seja não sei o que, se for menina vai casar bonitinho, ter filhos, vai me dar os netos, vai cuidar de mim. Aí você já entra na culpa quando não cuida, né? Ah, se for minha, né? aí o pai fica assim, ah, vai ser um, um homem forte, ele vai tocar a família inteira, e vai não sei o que, e tem outros né, que estão lá na roça, e fica assim, Ah, vai continuar igual a nós, tá? Né? Iguaizinho nós, tá? Nós somos demais filhos para tocar mais a roça, para ganhar <risos> um pouco mais de dinheiro, né? Não é, Michel? Michel Aí a pessoa acredita naquelas coisas e tem aquilo como destino. Eu não vou aqui me estender muito, mas o destino. O destino, na verdade, está no nosso DNA. E é isso que nós precisamos trabalhar para mudar. Nós precisamos tirar... Ai, ah, Mas como que eu faço isso, Armin? Ah, liga para cá e conversa comigo agora. No 3171-0221, né, gente? 3171-0221. Pode ligar, pode perguntar a mim por que que eu tô sempre perdendo, o que que acontece, por quê? Armin, ah, você é sempre tão carinhosa com todo, com todos nós, gratidão. Gratidão para você também, Luciene. Gente, por que que você tá sempre perdendo? Porque o medo da perda durante a gestação é muito grande, é muito grande e todos os medos levam à contratura física, levam à contratura muscular. Vocês vejam bem por que nós temos tanto problema de coluna, por que nós temos tanto problema... Sabe, nós vamos contra os nossos princípios, tantas pessoas, elas fazem o que elas não gostam, elas estão nas perdas, elas estão lidando, não, né, nem, muitas vezes, no muito ganho financeiro, mas numa perda emocional, numa instabilidade... É... Eu percebo assim muitos casamentos feitos por interesse até e esses casamentos feitos por interesse, é assim, o homem ele acaba tendo na mulher a maior confiança dele, porque ele foi gerado por uma mulher que mandou essa informação, né que a mulher vai cuidar bem dele, que a mulher vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que a pessoa que cuida é a cuidadora da vida, mesmo tendo um monte de independência, são informações que a pessoa tem isso como destino. Isso não é destino, isso é arquitetado aqui, né? Eu ainda vou dar um curso, vou dar uma palestra a respeito disso, nem uh, se for online ou presencial, vou fazer isso. E tem um ouvinte na linha. Alô? Oi, boa tarde, tudo bom, armin Boa tarde, quem tá falando? É a Cristiane. Tudo bem, Cristiane? Tudo bem, graças a Deus. Você já me conhece? Eu conhecia, eu ouvi, arraso. Eu não estou conseguindo ver você, Ai. só <risos> Que Continua. bom. só 22 anos de Rádio Mundial, né? Ah, Rádio sim. Vibe agora. Parabéns. Obrigada. Fala, Cristiane. Então, eu já faz um tempo com os seus programas tal, e também assim, procuro estar tá, evoluindo, eu acho que o pai daqui vai dali, erra um pouco... Mas eu esqueci, estou me sentindo bastante assim, ansiosa ultimamente. Sim. E fiquei interessada nessa questão de a gente estar fazendo uma mudança do, do DNA, né? Da programação. Porque eu sinto isso. Mas é. a dar uma meditação aqui. E me deu essa sensação de que já tinha toda uma programação que foi assumida para mim, sem o consentimento. Sim, todos nós, né? Sim. Então, é. Nós não vamos reprogramar ou programar outro. O que eu trabalho no registro da memória celular, junto com a radiestesia magnética imantada e com a energia fria vibracional curadora, que aí é, é, é o auge de tudo, que é onde a pessoa entra numa frequência né, eletromagnética que o corpo dela começa a vibrar por inteiro, é quando dá a mudança e a decodificação das células. O que, que é isso? É você desprogramar o que foi programado e ser é você. Se eu chego para você e pergunto assim, Cristiane, você é o que você quer ser? Ou está onde você quer estar? Ainda não. Não. Dentro de você, o que é que grita? O que é que pede dentro de você? Ah, eu pensei que realmente o que eu quero... Que é só as artes. É o quê? Seguir as artes, eu não fico antes. As ah, artes. Exato. Tá. O que que te impede de seguir essas artes? Minha vontade. Você pede... Não, você... O, a vontade que te impede. Sim, eu acho que falta um pouquinho. Você enfraquece na vontade. Por hum. quê? Então, vamos, vamos pensar o que veio programado. Artes não vai dar dinheiro e dá muito trabalho. Até eu chegar lá, já foi. Ainda mais hoje em dia com essa Covid, né? Vamos ver, mas antes disso, antes da Covid, eu não posso parar o que eu estou fazendo para ir para as artes, porque ali eu tenho que pagar. Aqui eu ganho, eu não tenho como fazer isso. E tem dentro de você uma coisa chamada medo de se expor, e para ir para as artes, seja elas qual for, seja ela qual for, você vai precisar se expor, é uma coisa pública. né? É, pode ser artes de teatro, de cinema, arte de fazer algo né? é, com as mãos, eu não sei qual é a arte. Mas seja lá qual for, você necessita de lidar com o ser humano, com pessoas. A, apesar de você ser uma pessoa bem sociável, você tem uma timidez grande. Sabia disso? Sim. Eu falo para as pessoas Ninguém acredita. É. Porque você não aparenta. E dentro de você, você contém isso, você retém. Por quê? Porque isso já veio durante a gestação. Já viu no, no seu programa, assim, a mulher não pode se expor. Sacou? Tá aqui. A sua mãe não dizia isso? Você é mulher, não. não pode se expor. Meu pai. O teu pai, né? Tá aí, tá no DNA destino. No DNA programado. Tudo isso precisa ser desprogramado. Entendeu? Entendi. Faz assim, dá uma ligadinha para mim, me procura, vamos ver nós conseguimos meter, tirar isso. Desprogramar. E não importa idade, não importa tempo, não importa espaço. O nosso ser, a nossa alma pede. E quando ela pede, tudo acontece. E foi que você daí que esteja vindo assim o aumento da minha ansiedade, além da pandemia? Porque agora a sua ansiedade, parece que deu uma. Vou nem fazer uma triplicou. Sim, a água tá pior, né? Tá. Ah, olha, agora nós já estamos em cima do horário, né, Jean? Eu tá. não vou poder falar nada mais, que eu tenho que passar o meu telefone. Ah, mas eu, você fique aí onde você está, eu estou passando energia para todos, tá? Energia para todos que estão me ouvindo, junto com. Quero falar da frequência que eu estou falando, que não deu tempo, da frequência biomolecular, que é fantástico para isso. Me procurem, peçam a frequência, gente, que tem feito coisas maravilhosas. E para quem quiser mais informações, eu tô passando a energia fria daqui, ó. Tô com o pêndulo na mão, tá? Tô passando desse jeito junto de um cristal, o Jean tá vendo? Aqui está o cristal. Então, vai atingir pessoas que estiverem mais conectadas. E o número do telefone para você entrar em contato comigo é 11 508343, esse é o fixo, 29508343. E o WhatsApp, ou então o, o Telegram, é mais o WhatsApp, né? É o 99675-52509. 9675-5250. Aguardo por você, tá bom? Entre em contato, vai lá no meu, no meu YouTube, né já se inscreva, me siga no Instagram, acompanha, me acompanha nas redes sociais e me procure caso você precise. Quer se livrar desse destino mal traçado? Venha cá, faça uma frequência. Vamos juntos nessa, tá bom? Um beijo grande a todos. Até sexta-feira, às 11 horas da manhã. Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão. Eu vou... Você desligou já? É que eu vou continuar aqui no Instagram e no Face. Posso ficar aqui? Não vem ninguém agora? Não, vou ficar. Gente, eu tô aqui continuando com vocês, né? Pra quem estiver me assistindo, é, é, é Luciene, né? O nome que estava falando comigo, a pessoa que estava falando. Bom, agora esqueci Nossa, também. Que Hã? Esqueci o nome dela também. É. Bem, qualquer coisa, se você estiver me vendo nas redes sociais, se acompanha, tá? O Rodrigo também está aí. Programa Pão na Chapa, está aí também. O Alê, né? A Dene Alguma Coisa. Gente, um beijo grande para todos vocês. Venham conhecer essa frequência fantástica. É a frequência biomolecular que eu faço pela radiestesia. E quando a gente faz, a garrafinha anda, o, o frasco, você põe o dedo aqui e, e ele vai andando assim no, nos gráficos né? e mostra exatamente o que você precisa. As pessoas que estão tomando, já tenho bastante depoimento, logo, logo vai estar tá nas minhas redes, tá? E já tem alguns, né? Mas vamos colocar mais. Estou enviando muito para fora de São Paulo, ah, para outros tá. estados também. E estamos que estamos aí. Tá bom, gente? Aguardo por vocês. Sempre na paz, luz, harmonia e gratidão para todos. Agora eu vou desligar. Beijo.